Olá, está começando o Trabalho em Revista, programa do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Veja nessa edição. Responsabilidade Social. TRT apoia projeto que destina parte do Imposto de Renda para o Fundo da Infância. Entenda como isso funciona. Com essa é, associação, a gente tem certeza de que o valor está sendo aplicado aqui. É uma instituição extremamente séria, de gente dedicada, competente, preocupada em fazer o bem.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 Responsabilidade Social. O projeto que destina parte do Imposto de Renda para o Fundo da Infância e Juventude ganha apoio do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Mais de 100 municípios vão ser beneficiados. Veja como esse trabalho funciona.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 Nem sempre para resolver uma ação trabalhista é preciso esperar uma sentença. Muitas vezes, os casos são resolvidos numa conciliação. Foi o que aconteceu num processo entre a Usina Jaciara e mais de 1.400 trabalhadores. A audiência de conciliação colocou fim às ações que estavam na Justiça do Trabalho desde 2008. Só que não foi fácil chegar nesse resultado. Em 12 anos, a Justiça do Trabalho adotou várias medidas para conseguir encontrar bens da empresa e pagar os trabalhadores. Agora, o caso vai chegar ao fim, depois que foi encontrada uma fazenda que pertence ao mesmo grupo econômico da usina. O bem vai ser vendido para pagar os débitos trabalhistas dos ex-empregados, que agora vão receber o dinheiro. A vara do trabalho de Confresa e o Ministério Público do Trabalho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 Não saia daí, a gente volta já já. No Brasil, cerca de dois milhões e setecentas mil crianças entre 5 e 17 anos se encontram em situação de trabalho irregular.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 O TRT Mato Grossense disponibiliza em seus sites os mais variados tipos de informações e serviços. Além, é claro, das notícias do Judiciário Trabalhista em nosso estado, atualizadas diariamente. Acesse já! www.trt23.jus.br Olá! Hoje nós vamos falar sobre preconceito no mercado de trabalho. O que é preciso para que todos, independente de sexo ou orientação sexual, possam ter o seu espaço e serem tratados de forma igual? O que é preciso? Sobre esse assunto nós vamos falar com a professora da UFMT, também especialista em violência de gênero, políticas sociais, cidadania e homofobia, professora Vera Bertolini. Professora, obrigada por participar conosco. Bem-vinda ao nosso programa. Eu que agradeço. É sempre um prazer discutir essas questões tão perturbadoras para o nosso cotidiano e cidadania, né? Que bom. Professora, muita gente questiona, mas tem até um dado do IBGE que fala justamente disso. As mulheres, elas estudam mais, ganham menos e ainda passam mais tempo ocupadas com tarefas domésticas do que os homens. Por que isso? Na verdade, essa discussão, ela, ela já vem de algum tempo, ainda que para a história é um tempo muito limitado para a gente poder tentar mudar essa realidade. Né? É, para você ter uma ideia, o, o movimento é, feminista, o movimento de mulheres, ele levanta o véu para essa discussão né, dessa realidade tão desigual entre homens e mulheres a partir da década de 60, isso nos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra e no Brasil, é, com o advento da ditadura militar, a gente teve impedimento de falar sobre essas questões. Né? Então assim, com a criação dos núcleos universitários no Brasil, nas universidades públicas é que essa discussão ela veio é, pautar então, pesquisas e, e reflexões. Assim, por que é que essa realidade ainda se dá? Né? Por que, é que as mulheres trabalham mais, agora trabalham mais onde? Não inserida no mundo do trabalho, elas trabalham mas em casa, porque há um acúmulo de atividades com aquela velha é, é, é, hipótese né, de que a casa nos pertence. Portanto, nós é que temos que cuidar dela. Então, ainda que nós tenhamos nos inserido no mundo do trabalho, em pé de igualdade praticamente com os homens, mas a casa ainda nos pertence. A gente ainda arrasta essa casa nas costas, né, é, em decorrência de uma questão cultural que precisa ser mudada. Professora Vera, em específico no mercado de trabalho, não só a questão salarial e as oportunidades diferentes, por quê? Veja você, acho que dá para a gente ilustrar muito bem, é, hoje nós somos a maioria das pessoas né, em idade é, é, útil né, para o trabalho, nós somos a maioria com nível de escolaridade Alto, né? A maior parte dos artigos científicos publicados no Brasil e no mundo são é, originários de, de pesquisadoras mulheres. Né? Agora, é, por que existe essa desigualdade? Né? Exatamente porque há no nosso imaginário é, uma desvalorização para o trabalho da mulher. Há aquela ideia de que as mulheres são menos hábeis para administrar, que as mulheres são mais emoção e menos razão, de que para comandar ou para estar inserida no mundo da política é preciso ter sangue quente, né? é, bater na mesa, etc., e que as mulheres não teriam esse perfil. Daí, então, a gente vai ter é, essa, essa, essa percepção de que o universo privado, o espaço doméstico, esse é o adequado para receber as mulheres. E aí, então, estabelece as diferenças. Os homens saem para o mundo externo, né, para os espaços de poder, para os grandes cargos empresariais, né, para os, as, as grandes atividades, enquanto as mulheres ficam, ainda que com nível de escolaridade alto, fica no espaço doméstico. Ainda nessa linha de pensamento, essa pesquisa recente feita pelo IBGE mostra um dado que chama muita atenção. Quanto maior o nível de escolaridade, maior a desigualdade. Por que esse contraste tão grande? Então, isso se agrava né, é, quando a mulher está ainda em idade é, no, do processo reprodutivo, quando ela ainda pode gestar, ela pode parir. Né? Então, isso fica muito mais agudizado, porque... É a mesma, a mesma, a mesma história, né? Assim, como nós, a nós é, é dada a, a oportunidade única, né? A oportunidade única de gestar e de parir e de amamentar, estende-se é, cultural e socialmente tudo aquilo que decorre dessa imagem né, do gestar do parir, ou seja, o cuidado, a produção do alimento, é, o adoecimento, tudo isso é como se fosse da carga né, exclusiva das mulheres. Razão porque as empresas né, é, não querem ou preferem contratar, homens ao invés de mulheres, em especial aquelas que ainda podem é, vir a, a, a engravidar, enfim. Porque isso é, é, significa onerar, onerar é, o empregador, né, por conta de licença maternidade, por conta também de que é, se entende que compete única e exclusivamente a mulher levar a sua criança é, para a, um hospital quando ela adoece, para uma, uma reunião de, de pais, de mães é, na escola, quem vai, né, a, a, a, raríssimas exceções, os homens comparecem. Fora disso, as mulheres é que têm essa responsabilidade, né. E o que nós temos como um, um, um, um agravante muito sério, né, que não contribui também para que... É, a gente é, invista mais nessa inserção no mundo do trabalho são os aportes é, em termos de políticas públicas, né? Quer dizer, nós temos um número reduzidíssimo de creches, muito embora a creche tinha que ser também para o trabalhador, assim como para a trabalhadora, mas ainda nós temos essa reflexão de que o filho é da mãe mesmo, né? Então, a creche é preciso que tenha creche para que as mulheres também tenham mais tranquilidade para se inserir no mundo do trabalho e desempatar então essa, essa polêmica aí, é, de competição né, que existe. Justamente sobre esse ponto, para haver esse equilíbrio na profissão, os desafios, o que é necessário? Desafios são inúmeros. É, eu penso que nós avançamos é, no processo de, de, de conquista de direitos. Tivemos é, uma fase extremamente é, rica nos últimos é, 15, é, 20 anos. É, já no governo Fernando Henrique Cardoso havia uma preocupação em dar esse protagonismo às mulheres é, e agora a gente vive num momento de, de um retrocesso muito, muito, muito grande. É preciso que a gente fale sobre as desigualdades de gênero, é preciso que a gente demonstre é, de que forma que essas desigualdades impactam negativamente na vida das mulheres e também das pessoas que têm uma outra orientação sexual, né? de como é que elas vivem, como é que elas estão subsumidas nas estatísticas, né? é, qual é o tipo de vivência que elas têm no seu cotidiano, quais os desafios que elas enfrentam com relação às inúmeras é, violências que nós temos. Então, é falar. É, dar voz a essa a essa questão que é altamente desafiadora que é a promoção da equidade de gênero né ela não não podem nos calar com relação a isso é no âmbito da escola no âmbito é, das políticas públicas há que se tratar diferentemente né aquelas pessoas que é, são são tidas como desiguais né Quer dizer, então, Políticas afirmativas são necessárias para que a gente dê conta de equacionar essa, essa, esse embrólio esse né, que a cultura é, é, nos impôs. Né? Estamos falando sobre mercado de trabalho e essa diferença que há esse preconceito entre homens e mulheres. Professora, agora, quando o assunto é, nós falamos da diferença entre homens e mulheres, e quando tem outra orientação sexual, o preconceito ainda é maior, o desafio é bem superior? Pois é, nós somos, as cinco, assim como as mulheres, né? É, é, a população LGBT, aí, lésbica, gays, travestis, transexuais, é, bissexuais, é, somos tidos como minorias. Né? É, e que se você junta, é, pelas estatísticas, as mulheres são maioria na população do mundo. né? E a população LGBT é um número é, bastante é, significativo, mas somos tidos como minoria exatamente porque nós não é, ficamos à margem né, do processo de inclusão social. É, para essa população, a população LGBT, é, os desafios são infinitamente maiores, porque nós é, vivemos numa sociedade normotrófica, né? Quer dizer, é, aquele que é, está fora do padrão de normalidade, né, como se essa normalidade existisse, ele é tratado como um diferente, como uma coisa, como um objeto, razão porque é, a população LGBT ela tem um baixíssimo índice de escolaridade porque são expulsos muito cedo de casa quando expressam a sua orientação sexual diferente da heteronormativa, né? é, a família é a primeira a excluir, né? é, elas são é, presas fáceis né? é, de pessoas que manipulam é, a sua... É, o seu corpo, é, que exploram sexualmente, né? é, é, levam para as suas casas, mas tutelam como se essas pessoas é, fossem donas e, e essa pessoa fosse escrava da outra. E, e lógico, sem um, um nível de escolaridade é, é importante, né? elas vão se inserir no mundo da prostituição, é, se envolvem é, de forma bastante... É, Fácil também no mundo da criminalidade, é, da droga, enfim. Então são pessoas é, excluídas socialmente porque são diferentes né, da, é, dessa orientação heteronormativa. Né? É um outro desafio também é, com, é, decorrente da ausência de políticas. Para você ter uma ideia, no Brasil nós temos três doutoras que são é, é, tra, é, travestis, né? Então, isso é, isso é grave, né? Travestis e transexual também. É muito pouco, né? Então, é preciso que é, criar oportunidade. É... E me preocupa muito, né? Porque as políticas de apoio a essa população, historicamente, outside, elas estão é, subsumidas agora, né? é como se fosse, é, há um incentivo para o massacre a essa população, morte a, a, a gays, a travestis, transexuais e lésbicas, né? é, e não oportunidade via políticas públicas para inserção no mundo do trabalho, melhorar a escolaridade, enfim, lamentável aventável mesmo. Para encerrar nossa participação, o que fazer justamente para que haja esse equilíbrio entre todos? Então, acho que é é, é uma iniciativa muito importante dentro de um espaço é, do trabalho, né? Aqui é, você abrir essa oportunidade de falar sobre essas questões, né? Então, acho que assim é, é, dis discutir isso nos locais de trabalho é, é, incentivar a adoção de uma política que de fato é, é, estude e evidencie na, na política de educação essas desigualdades, os meios de comunicação, obrigatoriamente, precisam rever suas pautas né? é, no mundo das artes, é criar espaço, arte e esporte, criar espaço para essas populações e à medida que é, é, você dá visibilidade para essa discussão, você também é, vai ajudando a elevar um pouco mais é, o patamar da, da, da inclusão, né? da igualdade. Eu acredito, acho que a gente... Teve avanços importantes, estamos num momento agora né, de inflexão, mas eu acredito que os movimentos sociais é, têm protagonizado é, um, um, um espaço extremamente rico né, para dar visibilidade a todos esses sujeitos, que são seres humanos e portanto é, portadores de direitos humanos né, e de inserção social. Seres humanos que merecem todo o respeito. Nós falamos com a professora Vera Bertolini. Muito obrigada por participar conosco e falar também de um tema tão atual. Obrigada, eu que agradeço e estou sempre à disposição. Muito obrigada. Chegamos ao fim de mais um Trabalho em Revista. Lembrando que você pode rever esse programa quando quiser. Acesse aí a página do TRT no YouTube. O endereço aparece na sua tela. Aproveite também para seguir o Tribunal nas redes sociais. E fique por dentro do que ocorre na Justiça do Trabalho em Mato Grosso.